Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que Deus quer te dar presentes? Você já parou para pensar que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, incluindo a gente, queria te dar presentes e que isso não é só para quando você for pro céu e estiver lá no paraíso, desfrutando com os anjinhos de Jesus das coisas maravilhosas nas nuvens, mas aqui na Terra. Pois é, Deus quer te dar presentes, esses presentes também são chamados de dons. Dons? Do espírito. Alguns dons são feitos para o ministério. Existem coisas que Deus nos dá para que nos ajude a viver o dia a dia mesmo, a pregar a palavra. Mas existem alguns dons que Deus quer te dar para te enriquecer dentro do seu espírito, que é o que você é. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, diz a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não sabem que Deus quer te dar presentes, quer te dar poderes, quer te dar graça, quer te dar é, experiências diferentes, e isso está tudo baseado na palavra do Senhor. Eu estou aqui para te explicar, através da Bíblia, quais são esses presentes e por que, que você pode recebê-los. A primeira coisa, o que você precisa fazer para receber um presente que é uma herança, é ser filho do dono da herança. Um pai deixa herança para os seus filhos. Como fazer para ser filho de Deus? Bem, o filho de Deus é Jesus, que morreu por nós e quando a gente crê nele, a gente é salvo. A partir do momento que você crê em Jesus, você é cordeiro com ele. Você se torna irmão mais novo de Jesus, filho de Deus. Muitas vezes a gente acha que todo mundo é filho de Deus, mas a palavra diz que todo aquele que nele crer e for batizado será feito filho de Deus. Ou seja, antes de ser filho de Deus, você é só criatura. É muito complicado falar isso para as pessoas, não, oi, tudo bem, você sabia que você é só criatura de Deus, você não é filho? É meio tenso, mas a verdade é essa. Todo mundo é criatura de Deus, ou seja, ele criou todo mundo, mas filho de Deus é só aquele que reconhece que o sangue dele é o seu sangue. Então, o sangue dele te lavou na cruz, você crê nisso e por causa disso você se torna... Cordeiro com Cristo, você tem direito a tudo que Jesus conquistou na cruz, agora para sua vida e para a minha também. Muitas pessoas pensam que Jesus tem direito a todas as coisas e eu tô só ali, tipo, abençoando e agradecendo essas coisas. Mas a palavra de Deus fala que tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Então, aquilo que Jesus conquistou na cruz foi para que nós, que fizéssemos feitos filhos, que crêssemos no sangue, que crescemos no sacrifício, também pudéssemos aproveitar, isso é maravilhoso demais. Então, a única coisa que te impede de receber ou não os presentes de Deus, de receber ou não os dons de Deus, é se você creu ou não. Uma vez que você creu, você já pode receber. Se você não creu, aí fica mais complicado, né? Como é que você vai receber assim, sem ter fé? Em outras palavras, imagina uma situação, você chega no seu pai e fala, pai, eu quero um presente. E seu pai vira e fala assim, ah, eu vou ver, meu filho, se eu posso te dar. Só que esse pai pode todas as coisas, ele é dono, tipo assim, da Coca-Cola e a gente da Anitta e também é dono da, sei lá, da Apple Ele é dono de todas as coisas, ele tem muito dinheiro, ele pode te dar o que quiser, mas ele vai pensar Agora imagina um segundo caso, onde você nem sabe, mas seu pai deixou um testamento escrito, filho eu tô vivo, eu tô bem, eu sou dono de todas as coisas e eu comprei vários presentes pra você naquela cruz e eu tô deixando tudo aqui pra você, é só você vir buscar. Qual que é a situação que você se encontra? A segunda situação, você já tem os presentes, já foram comprados lá na cruz e seu pai não morreu pra poder te dar herança, ele ressuscitou depois. Então é só você ir lá e pegar. As pessoas pensam que para receber os dons, elas precisam fazer algo para merecer. Amado, você não conseguiria nem se quisesse fazer algo para merecer. Jesus já fez todas as coisas, é só se acreditar nisso e pronto, agradece e pega, toma posse. Porque uma vez que você recebe os presentes e pega para você, você está glorificando o Pai. Você está dizendo, nossa Pai, obrigado, você realmente fez isso, eu acredito, estou tomando posse, olha, eu já estou até usando. É mais ou menos por aí. Mas então... Quais são esses dons? Tem Sim. três textos na, no Novo Testamento que falam muito sobre dons. Um primeiro é Romanos 12, o outro é Fésios 4 e o primeiro é Coríntios 12. Eu vou ler para vocês. Em Romanos 12 diz assim. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, fazemos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Que quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use com todo cuidado e quem ajuda os outros que ajude com alegria. Então tá falando de dons ministeriais, dons de convivência, dons de sociedade. Como você usar os dons que Deus te dá para lidar com as pessoas? E esses são os dons que o Romano traz: dons ministeriais, dons sociais. Como você vai agir nesse mundo depois que Deus já está dentro de você, depois que você já é filho de Deus com o mesmo sangue dele? Você pode ajudar pessoas, você pode ensinar pessoas, você pode ser alguém com autoridade, com liderança, com encargo. E isso tudo tem que ser feito com generosidade, com amor, com humildade. O segundo texto é o de Efésios 4,11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Do que está falando Efésios 4? Também de dons, mas agora dons ministeriais, dons para a igreja, dons para servir a Deus. Dons de serviço ao Senhor, ministério é trabalho, não é status, fica a dica, ministério é trabalho, então Efésios 4 está falando de o chamados de Deus, as profissões de Deus, vamos dizer assim, né, o seu currículo é aceitou Jesus sim, então você já pode trabalhar, qual que é o tipo de trabalho que você pode ter? Primeiro, apóstolo, o que é um apóstolo? Apóstolo é um enviado, o apóstolo é aquele que recebe do Senhor e é enviado para falar de Deus em outros lugares. Foi isso que os apóstolos fizeram, receberam de Deus e foram enviados para o mundo para falar de Deus no mundo. Então, a, a palavra apóstolo ou enviado significa aquele que vai ser mandado para lugares para falar de Deus e fundar ali algo é grande, algo principal. Muitos missionários são apóstolos, mas nem todos, você vai perceber isso. O apóstolo é aquele que é enviado para falar a mensagem do Senhor e fundar ali é, ou uma igreja, ou um ministério, ou simplesmente falar para uma pessoa e depois já é mandado para, outra, para outro lugar. O apóstolo é aquele que é enviado para dar as boas novas, que é a verdade do Senhor. Profeta. Profeta é aquele que fala a vontade de Deus. Uma vez que é, você diz aquilo que Deus quer dizer, você está profetizando. Só que uma profecia, como eu vou falar nos vídeos mais pra frente, ela tem que consolar, ela tem que edificar e ela tem que ensinar. Uma profecia que desanima as pessoas, isso não é profecia. Esse profeta tá falando pela carne. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, assim, o profeta é aquele que diz as coisas que Deus quer que sejam ditas. E às vezes você foi chamado para isso. Pode ser algo natural, sobrenatural, mas geralmente é através do Espírito. Então, quando você fala, ó, oh, é uma mensagem do Senhor e ela bate com a Bíblia, porque Deus não mente. Se ele falou na Bíblia, ele vai falar a mesma coisa. Ele não vai escrever uma coisa e dizer outra. Pensa bem. Então, o profeta é aquele que fala das coisas de Deus. E muitas vezes, profetas arrastam ah, multidões para dizer aquilo que Deus quer falar. Evangelistas, aqueles que falam do evangelho, aqueles que vão para pregar, e geralmente evangelistas levam muitos sinais, maravilhas, curas e dons para que a fala dele tenha muito poder, tenha muito impacto. Então, o evangelista é aquele que vai para pregar o evangelho, ele não vai ficar cuidando daquelas pessoas, criando aquela igreja, abençoando aquele povo, ele vai pregar o evangelho e é isso aí, partiu pregar o evangelho para quem nunca ouviu. Pastores, o pastor já é aquele que cuida das ovelhas, não existe pastor sem rebanho. Então na internet mesmo, tem um milhão de pastores que não cuidam de um ser humano, de uma pessoa. Não abençoa uma ovelha, ou seja, não tem o cuidado, não pergunta, não preocupa, não ensina, não ajuda, não caminha com as pessoas. Isso não é pastor, Você é evangelista, você é profeta, você é apóstolo, mas não é pastor. Pastor é aquele que tem ovelhas, que cuida de pessoas, e o seu pastor tem que cuidar de você mestres na igreja, mestre é o que ensina, não é o professor, mas é como se fosse, são as pessoas que vão pegar a bíblia, vão ter uma revelação e vão entender algo que as pessoas não entenderam, e vão ensinar isso para aqueles que não tiveram essa revelação, o mestre é quem vai ensinar na igreja, ensinar a palavra, ensinar os mistérios, né? aquilo que ainda não foi revelado para todo mundo, ou seja, você tem vários ministérios aí que Efésios traz que você pode exercer na, na palavra do Senhor. O missionário é quem faz missões. O missionário ele pode ser tudo isso, ou só um desses, não importa. O missionário é quem vai a, com uma missão. A missão é ganhar almas para Cristo. Através do evangelho, de profecia, de dom, não importa. Mas a missão dele é fazer isso. Então, pode ser missão urbana, na escola, no, no hospital, em casa, no vizinho. Missão internacional, em outro país. que as pessoas missionar missionário África. Como se fosse a mesma coisa. E não necessariamente. Então, esses são os dons ministeriais. Coisas que podemos servir o Senhor. E 1 Coríntios 12. Meus irmãos, quero que saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração de ídolos, os quais nem têm vida. É, por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. E que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo mesmo Espírito. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá todos os dons. Quais são esses dons, então? É, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra, a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o Espírito dá fé e a outra o dom e poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito de fazer milagres e outra o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar línguas estranhas e a outra interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, esses são os nove dons do Espírito Santo. São presentes que Deus dá no Espírito para serem cuidados no Espírito. Os dons do Espírito, eles são como sementinhas. Você recebe ali, você tem que cuidar, goar... Né? Cuidar daquilo, usar aquilo Para que isso cresça, frutifique Tenha flores e seja lindo e cheiroso Então assim Muitas vezes a pessoa fala em línguas uma vez E pensa, ah, Deus me deu o dom Mas nunca mais fala E isso não evolui, não desenvolve Você Tem que pensar que é igual mão, Tem que evoluir. O negócio tem que mudar aquela, Aquele teste né, de blogueira que faz assim Evoluiu, faz assim Então, tem que evoluir não, você não pode receber um dom e ficar com ele do mesmo jeito para sempre. Simplesmente porque... Ah, poder pode, na verdade você pode fazer qualquer coisa, mas... É, é bom que não faça. Porque quando, conforme você vai evoluindo os dons do Espírito, você vai tendo mais experiência com Deus. E a cada experiência com Deus que você tem... A sua maturidade aumenta, a sua intimidade com Deus aumenta e você é mais usado. Geralmente, quem tem aqueles ministérios que a gente fala, carrega um dono do Espírito, porque um ajuda a sustentar o outro. Existe um tripé na presença do Senhor, entre palavra, oração e comunhão, que é a experiência do Espírito e do poder de Deus, que é a palavra de Deus através da Bíblia e a oração que você faz para se manter em contato com Ele. Então, é, eu queria fazer esse vídeo para te mostrar que existem presentes de Deus para você, seja no seu dia a dia, no seu ministério ou no seu espírito. E eu vou fazer agora nove vídeos a partir desse para falar cada um desses dons espirituais. Porque eles são um pouquinho maiores e eu quero te mostrar na palavra como eles funcionam. Então eu convido você a se assistir esse vídeo, fazer uma oração. Chega diante do seu pai que já comprou todas as coisas e que tá doido para te dar um presente, na verdade já te deu, tá doido para que você use o presente que ele te deu, que você chegue diante dele e fale, Pai... Deus, maravilhoso, eu quero, eu quero receber isso aí, aquela menina do vídeo falou, a Bíblia falou, eu tô lendo aqui a verdade, eu quero receber, eu quero ter esses dons, eu quero fazer coisas, eu quero ter facilidade na hora de ensinar, eu quero ser um missionário, eu quero saber para onde eu tô sendo enviado. Peça e receberá no nome do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Então, o meu convite hoje é que você peça por dons do Espírito, não pedir para que Ele te dê, mas para que você receba. Então não chega diante de Deus falando, Senhor me dá, porque ele já deu. Chega diante de Deus falando, Senhor eu recebo o que o Senhor já me deu. Eu tenho fé que a sua palavra é verdade. A sua palavra diz que o Senhor já comprou e já me entregou, eu só preciso pegar. Então eu recebo. Recebo no presente, não é nem eu recebi, nem eu vou receber. É eu recebo, porque o Senhor já me deu. Então, eu recebo o dom de cura, eu recebo o dom de milagre, eu recebo o dom de fé, eu recebo o dom de palavra de conhecimento, eu recebo posições de pastor, eu recebo posição de missionário, eu recebo posição de apóstolo, de profeta, de evangelista. Eu recebo todos os seus dons e presentes, porque a sua vontade é boa, perfeita e é agradável. E tudo o que o Senhor quer pra mim é bom. E se o Senhor, que é dono de todas as coisas, decidiu me dar um presente que nem tem valor, porque foi comprado lá naquela cruz Com sangue muito, muito caro Eu fiquei emocionada Então eu recebo tudo isso E a partir desse momento A minha vida vai ser transformada Amém? Então os próximos vídeos vão falar de cada um desses dons Eu espero que você siga E que o Senhor te favoreça